já pateta. E aí, pateta Se tá top. Esses... Ah, eles ele no lugar depois eles vêm comigo, beleza? A gente tem que ir para Old Mansion, né? A, a velha mansão. Mano, olha que bonito, tem gente no cenário. Olha isso, tem pessoas! Tem pessoas! Mais do que o normal, né? Porque antes gente tinha gente, mas pouquíssima gente. Cadê o emblema aqui pra gente tirar foto <risos> com o emblema do Link <risos> do lado? Aqui. Vamos tirar foto aqui com o emblema do lado. Beleza. Tem um AP Boost! Massa! <risos> O Zóio curtiu. Bora. Ué, tá fechada a entrada pra velha mansão? Oki doki, ready to check out the old mansion. Ah, então, onde é agora a old oh, mansion? É, pelo jeito. Olha que louco! Esse mapa tá gigante, bonito. É que mala, velho. Esse Donald muito chato, né? Tô pedindo logo, só porque ele tá tão, sentindo um fedorzinho. Kingdom King, Night Booth, Ryozorid. Agora sim. Estou com a chave certa. Aqui, aqui tem um negócio pra abrir. Ah, aqui é o um novo caminho. Saquei. Nossa, pertei um quadrado ali. Já vai começar uma cutscene. O rato do Ratatouille, aí, né, velho? Ó, counter shield, a segunda forma aqui da chave que eu tô usando. Vou finalizar. Eu quanto é lado, irmão. No geral, ah, ah, aí, ah, vai, ah, don't know, don't know. de de macaco é Já era, já era, macaco, já era. Eita, não foi todos. Ah, um de novo aqui. Já virou os Crest. Oh! Zacko! Oh, Yeah, it's over. Nossa, ela é bem boa, velho. Essa dragonis é bem boa mesmo, velho. Nossa, ó. Esse golpe final dela é fantástico de bom. Bem louco. Oh, Gunther. Falta um cadê? O Luven falta. Congelado um aqui Attack Extender o Donald ganhou well take care What what is what, uh, okay. whoa, oh, oh, oh. <laughs> whoa. Lucky? That little feller's parked on your head. Huh? Would you cut that uh, uh -huh. You know, maybe he wants you to pick up the fruit for him. Okay, that's fine, but I can do it by myself. I just need to collect the fruit? Right then. So what are you gonna do with all this anyway? going home. See you round Ficou sozinho ratinho tadinho. Next stop the mansion. Rimei três vezes, ficou sozinho, tadinho, ratinho. Eita bitch. Yeah, yeah. Come on. Flash wheel eita bicho Nossa velho. Esse golpe é bem louco. Ó. Oh. Esse aqui também é legal, hein? Essa finalização aqui é legal também, é boa. Vou finalizar ela, por <tos> exemplo, Nossa, matei geral ali, velho. Dei <tos> logo nesse. Os gordão estão de volta. Vou apelar pra finalização aqui já. É muito Thunder. Ó, ó, é muito Thunder, velho. Tinha um malzito ali, hein? Meio perdido na floresta aqui. Tá, pra cá não. Pra cá. Pra cá não. Pra cá, pra cá. Nossa, foi bonito, hein? Pegando jeito. Até mesmo pegando jeito, ó. Não tá tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Vamos usar o né? Mas tudo bem. Agora que foi de cavalo, vamos de cavalo, né? Já geral. Massa, foi fácil. Chegando aqui na mansão já, velho! the construindo minha mão! A velha mansão! Estamos aqui na velha mansão! Opa! O save point! Aquela salvagem de amostra! Bora! What do you think, guys? This place is even creepier than I remember. Well, they do say that this mansion is haunted. <coughs> hey there. <gasps> <gasps> Thanks for the heart attack. Oh, what? Did I scare you? <gasps> car bad So how did it go? Did you get any leads? <laughs> nope, frayed not. The asking around thing was a total bust. Yep. This old mansion is our last hope. You guys ready? Another twilight town awaits. Yeah Bora, parece então tem outra Twilight Town que tá esperando a gente, né? Uma Twilight Town, Twilight Town. Que é do Kingdom Hearts 2, lembra que tinha aquela aquela data que a data o Roxas morava naquela cidade Twilight que não era Twilight mesmo tal? Então é basicamente para lá que a gente tá querendo ir. Here we go. Password was, uh, sea salt ice cream, right? Okay, I'm in. Let's get that transporter working. Uh, uh... Oh man, the transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then, and this is now. And there's no other way. None that I know. Great. Well, huh? Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer? Huh? Well, yeah. But how do you know that? I was tinkering with Ansom's computer you know to decrypt the code that was left in it and i noticed that someone had logged in from another terminal i figured it might be you uh, oh yeah the log terminal you don't know oh and what you do <laughs> i know, i haven't got a clue <laughs> then uh who was it that logged in oh hi there This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so... I can't uh... run it. Which program? Uh... The transporter to the other Twilight Town! Uh, uh... It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A datascape? Felas! Mm-hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is então beleza, eles estão tentando configurar o computador agora pra ir pra essa toalha e tal diferente, né? Okay, sharing is enabled. Huh? huh? You were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... Uh... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great! I can't computer, so do that. Glad you're following along. Don't worry, we'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexin. But to us, he was Ansom's apprentice, Evan. He was recompleted like the rest of us. But Gained consciousness yet then sometime after Lee left Evan vanished Alias and Dylan the two you knew as Lexius and Zaldin they went out looking for him but he's just gone and I'm starting to worry oh. you think he's on their side I think it's a real possibility he's a devious researcher you should be careful all right Thanks! Oh no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Uh... Oh! I get it. He's thinking ahead. <laughs> Later, Sora! Yeah! See ya, Hainer. Bye, Donald! Goofy! good <laughs> Oh! And since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share! No pretzel for pence! <laughs> hey! Hmm... <laughs> <laughs> Então é isso, né? Um dos membros da organização, que é o Vexen, ele foi destruído pelo Leia, né? Que é o Axel, mas ele não acordou ainda. E, na verdade, ele acordou, mas ele fugiu e a galera não sabe onde ele tá. Os outros membros da organização estão achando que ele tá do outro lado, né? Tipo, do lado mal. E a gente, no caso, tá do lado bem. E alguns membros da organização também, porque eles eram pesquisadores do coração, né? Então, o que é o Quero volta Vamos voltar, Vamos voltar a cidade, Sim. né? Tem muito que fazer por aqui, A galera está aí trabalhando. So, you think you can bring Roxas back? Oh. Eita! Handsome! Oh. Oh. Eita! Zemnis! Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Hmm. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two. where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight town, right? So I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight town is just data. A heart can live anywhere. Even inside Data. There are hearts all around us. Hmm. Huh? Hansome and Zemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. Uh. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh yeah. yeah. In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas' return, of course. You wish! He'll never answer to you again! Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? Oh. What? Go on, then. The shadows are never out of reach. Mm. Oh. Estatizando ah. oh. uh. o Sora pro Sora ir pro lado da escuridão, é. né, é velho? o Sora pro, pro, pro lado escuro da parada, né, velho? Mas ele não é não. Acho que não, né? Pelo menos né, até agora. Vou... Ah, não era para ter finalizado aí. com o mágica mais defesa e bloqueio de play está bom consegue aquilo que ver depois a oh. de essa foi louca. Então tem umas finalizações bem massas, né? Tipo, também é chato de entender como chegar nelas, mas. Uma coisa muito boa, coisa muito boa. A Thunder demais aqui com pegas. É muito bom. Um Goofy bomber pra acabar. Não, como usar um high do outro lado, só? No geral, velho, Blizzard e máximo HP pra nós, mais vida e blizzard. Herk uh. uh. uh. said He said, with all my heart. Okay. Then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me? Donald? Goofy? Huh? You gotcha. I don't know what Ansem and Zemnus want, but I think we better tell the others to watch out. Okay then. Então beleza, vamos voltar para a cidade então, para avisar os outros para tomarem cuidado. Que a gente não sabe que o Ansem tem que serenas querem, né? A gente sabe que eles são caras do mal. E eles falaram que eles estão a fim de liberar o coração do Sora para a escuridão, né, velho? Então mano, a gente não pode deixar isso rolar, né, velho? Estamos aqui, juntos, hoje reunidos para falar sobre um caminho da escuridão que o Senhor não pode tomar. Nossa, a música é foda. É uma música de batalha óbvia. É Opa, olha só, tem um aqui embaixo. Não foi o lá. Preparar minha cura, não deixei a cura no lugar certo ainda. Né? ainda está no lugar errado. Vai, gordão. Nossa, o, o Donald por dois segundos apareceu pelado ali, velho. Alguém mais reparou nisso? O Donald apareceu pelado, velho! Eu vi! Eu vi! Eu vi ele pelado! Eu vi! Mano, eu juro que eu vi o Donald pelado, velho. eles vão fazer eu matar todo mundo aqui só pra ver aquele baú, né, velho? Com certeza que não vai ter nada. Nossa, tem um cogumelo ali pra pegar. Sim. Aqui vamos! <risos> falando Ah! Sim! Sim! desse. não gostei muito da finalização disso aqui, velho. Parece um. Peguei um gigante aqui, meu irmão. É bom, mas é. Tá ligado? Olha lá, vai aparecer o dono de pelado. Cadê o dono de pelado? Não apareceu agora o dono de pelado de novo. Tá morto, né? Vai variar, né, Donald? tá morto. Mano. Meu Deus, cara. Que negócio chato. AP Boost. Tudo isso pro AP Boost. Tudo bem, tudo bem. Vamos entrar aqui. Nossa, cara. Isso aqui do mapa ser gigantesco é demais, velho. Puta vida, velho. É o sonho de todo mundo que curte Kingdom Hearts, era isso. Esse mapa giga, tá ligado? Você não precisa de um loading de um lugar pro outro. Nossa, isso aqui é... Demais, velho. Demais. Ah. Beleza. Então, essa aqui é a segunda. F... Vamos ver a segunda forma agora da Kingdom que eu ainda não sei qual é a da Kingdom Não, voltei quando eu tava, porra. Voltei para trás, velho. Aí não dá, né, velho? Me Eu Dei com o negócio. Eita! É Olha o aqui, velho. pra onde tem que ir agora. Beleza. Aqui. Show! Estamos de volta em Twilight Town. My bagpipes. It was you laddies who rescued my <laughs> chef. It's Uncle that Huh? Wait, didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? <laughs> That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Yeah. Cool. <laughs> How are you, Uncle Scrooge? Oh, hello, Sora. You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Uh, why don't you have to say that? So, Uncle Scrooge. What's that you were saying about a chef? Oh, right, right. The chef of my bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. Hmm, what is it? Wow! Cake! Huh? The whole cake? It's for us? Huh? you uh, Settle down. Uh, the chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Why keep it under my hat? May I introduce... Little Chef? Oh! oh. It's you! discola, dilava para a escola, cola e carga. Ai! It all started a little while ago when I was enjoying one of the best meals of my life and when I asked to speak to the chef, I met this sweet genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought, that's an opportunity and I financed the whole operation. Caro um investidor, né? Ooh, I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients, especially anything unusual. That'll be fun, of like a scavenger hunt. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of little chef's food. <coughs> That tart short sure it looks scrumptiously delicious. Okay. The ingredient hunt is on.